na manhã seguinte, mudamos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição, engrenaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de ciprestes esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela Pleiade de mestres a que nos víamos ligados chamavam-lhe pavilhão indiano ou ainda mansão das rosas. Todavia, as névoas amortalhavam de nostalgias também a esse recanto plácido, envolvendo-o em seu eterno sudário branco. Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, Apresentava-se ressonho comunicativo. João de Azevedo confessava-se muito esperançoso e afirmava estar disposto a só realizar o que irmão Teócrito aconselhasse para o que pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de elentúmulo, voltando às leis literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então... Estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árdegas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinhoso acolhimento recebido daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dores os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Mário Sobral era o único que não se iludia, pois falou-nos presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos no pavilhão indiano. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me mais do que se me acusassem diariamente, pronunciando-me represálias. Não é possível que meu procedimento com minha esposa e meus filhos, com a desgraçada Eulina... Com meus pobres pais, passe despercebido a lei cujos umbrais começam a se descerrar para meu raciocínio. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, seloei também pelo mal praticado em outrem. Sabes, Camilo, há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Às vezes procuro-as, confuso, pois deixo de senti-las comigo e, de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina batida sobre o canapé, estorcendo se sob o fragor das bofetadas com que lhe torturei o rosto, a estertorar entre minhas mãos assassinas que lá estão, separadas de meus punhos, estrangulando-a. Oh, meu Deus, que representará semelhante anormalidade? normalidade, que mais confusão mental aparecerá para castigar-me. Por quem és, Camilo, amigo, dá-me tua opinião valiosa. Devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo, os remorsos que te inquietam a consciência... Pois, afinal de contas, não deixasse de amar aquela pobre mulher. Por que não te aconselhas com o irmão Teócrito? Já o fiz, Camilo, já o fiz. E então, o que te disse ele? Aconselhou-me a confiar na providência divina que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência a resignar-me com o irremediável da situação por mim mesmo criada e a revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me a oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática em súplicas a Maria para que me socorra, esclareça, console, preparando-me intimamente para o futuro. Pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser esse no momento pois fácil se ele a isso te aconselhou é que somente daí virá o de que necessitas tenho feito Camilo tenho feito insistiu excitado e sofredor mas quanto mais o tendo e ao fervor consagro me mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro ao reencarnar como afirmam Alceste e Romeo que acontecerá para espiar meu duplo crime Irei mutilados sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher em defesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina, e, e a fim de reavê-las, honradas e redimidas da mácula infamante... — Precisarei padecer o martírio de uma existência terrena destituído delas, a fim de aprender no sacrifício, nas torturas inimagináveis das consequentes, na vergonha da normalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, a advertir-nos de que somente deveremos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa por ser mulher e, portanto, frágil e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas, antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, era, acima de tudo, criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo poderoso e justiceiro, como eu também o sou, como tu, Camilo Amigo, e toda a humanidade. Esse pai, que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede contas da vida que eu tirei, bem supremo de que só ele sabe pode dispor, visto que só ele sabe pode conceder. O direito de filha do Criador Supremo, ninguém poderia arrebatar a Eulina. A ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver, e por isso matei-a. Eu matei Eulina, e agora ouço repercutir nos recôncavos mais afastados do meu espírito impregnado de remorsos a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Oh, Camilo, Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse pai misericordioso e justiceiro. E agora? As lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o sereno da mansão das rosas aliás a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a teócrito com o progresso conquistado durante aqueles três anos de internação Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do Departamento Hospitalar. Obináramos por iniciá-la justamente da torre de vigia que, qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande. Um carro singelo e alígero recolheu-nos, pois não vislumbráramos sequer até então, a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto dizia — O desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral — Será de bom aviso meditar serenamente no alvitre fornecido pela experiência de irmão Teócrito. Aparentemente é um conselho trivial e inexpressivo. Mas fica sabendo que encerra a sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrará as barreiras que se te afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30 sessenta 60 anos de sacrifícios na qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se com ela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta a consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringimos? Não temas os serviços da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades aviltantes cujo volume tanto nos indispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidades em torno de nós. Tens o futuro diante de ti a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessitas. Ele afirmará ao teu raciocínio, se te quiseres dar ao trabalho de ilações prudentes e sérias, que poderás expungir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores. Se, portanto... É necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprendas nas dificuldades daí originadas a te servires de todo o conjunto do envoltório carnal, somente em sentido dignificante, não vaciles, enfrenta o sacrifício. Pois estás convencido de que erraste, e por isso certamente entenderás justo o assumires a responsabilidade dos atos que praticaste em detrimento de tua própria individualidade, pois a honra espiritual e a dignidade moral do Espírito assim o exigem. E se a tempo souberes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, Certo de que jamais te abandonará nas asperidades do caminho reparador o amor daquele pai que não condena e sem ajuda sua criatura a se erguer do abismo em que se deixou resvalar, poderás até mesmo sorrir a desgraça, deparar encantos ao longo do calvário que palmilhares. A veemência com que o jovem doutor emitira suas abalizadas advertências Parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Eis, porém, que, ao longe, entreviam-se os sugestivos aldiamentos do departamento a que pertencíamos. Pensativo, murmurei, sem prever que seria compreendido. Em que recanto destes encontrar se ao pobre Jerônimo? Vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontra-se a colar detido no isolamento, retorquiu Carlos de Canalejas, como infrator que foi dos regulamentos hospitalares. Por que dão essa dependência à designação de isolamento? Interpelou Mário receosamente. Porque para ali, são enviados aqueles cujo procedimento se contrapõe às disciplinas exigidas pelos regulamentos do hospital, os inconformados que abusariam da liberdade, sem serem, todavia, verdadeiros rebeldes. Será uma como prisão. Repugna, porém, este vocábulo humilhante aos diretores da colônia e que, ademais, não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destina, como ainda a vez de verificar. Jerônimo encontra-se, pois, detido? Perfeitamente em seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Mário agitou-se impressionado, voltando a perquerir. Como é possível compreender se, doutor Canalejas, que Jerônimo, esposo amantíssimo, pai extremoso, se encontre preso, enquanto eu, duas, três, dez vezes criminoso, permaneço entre bons amigos? — És um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixas aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que deseja ser devidamente guiado a normas salvadoras, disposto que te mostres aos mais rudes sacrifícios a fim de apagar o passado culposo. Enquanto Jerônimo obsidiou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e do qual vive, sem forças para esquecê-lo, avesso sua cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se se desse a prudência da resignação. Aliás, não estiveste longos anos prisioneiro das trevas sinistras do vale, cativo em desesperos, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência? E porventura não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente desgostosa e inconsolável não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Surpreende-me verificar que, quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia. Murmurei contrariado com a novidade que se me figurou absurda. Carlos, porém, delicada e bondosamente, conquistou-me o raciocínio como conquistar o coração, apenas com esta sensata e lógica exposição. Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia, quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui no Alentúmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por ser desesclarecidos. Pensamos aqui, muitas vezes, depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que, mesmo havendo-as, hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para as suas quedas e para a desordem entre as nações. Na terra, quem não ignore a realidade que acabais de descobrir aqui e que tanto parece desgostar-vos. Jesus referiu-se a esse importante fato várias vezes e até mesmo aventou a possibilidade de se atar o delinquente de pés e mãos. As religiões insistem em apregoar tão sombrio ensinamento e... Conquanto façam imperfeitamente, nem por isso deixam de prever uma realidade. Por sua vez, a terceira revelação que, na Terra, há já alguns anos, vem apresentando extensas reportagens do mundo invisível, põe a descoberto para o entendimento de qualquer inteligência, Impressionantes impressionantes pormenores a respeito da palpitante realidade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam na sua justa expressão, como verdades dignas de respeito. Se vos surpreendeis neste momento com a informação de que vosso amigo se encontra detido no isolamento dos rebeldes, será porque nunca vos preocupastes com assuntos realmente sérios, preferindo nortear vossos peregrinos dotes intelectuais para os declives das frivolidades improdutivas, próprias das sociedades humanas que se comprazem na ociosidade mental, na inércia do comodismo intelectual. Calei-me contrafeito, rememorando efetivamente não poucas referências que a tal respeito obtivera quando o homem, por meio de leituras e estudos, mas as quais não prestara senão relativa atenção, pois, enseguecido pela vaidade de suborme sábio, prudente e lógico, considerava as filosofias religiosas em geral fontes suspeitíssimas do interesse coletivo que as ideara, reservando respeitosas deferências apenas para os santos evangelhos, os quais reputavam excelentes códigos de moral e fraternidade, estatuídos, com efeito, por um homem superior que se apresentaria como padrão modelo da humanidade, porém, excessivamente místico para poder ser imitado por criaturas em choques perenes com esmagadores obstáculos, tanto que, para o meu doentio entendimento, virulado pela ignorância presunçosa, que, fora do próprio âmbito azedado pelo orgulho, só trevas pôde deparar, falir a ele próprio na prática das normas áureas que expusera, pois deixara-se vencer num patíbulo infamante, enquanto a humanidade continuara resvalando para a sequência de insondáveis abismos. Caralejas, porém, continuou, atraindo-nos com a conversação. Ademais, por que não existiria deste lado da vida prisões e rigores se há cá maior porcentagem de delinquentes que do lado de lá? Pois grandes erros existem, cometidos pelos homens, contra os quais não há penalidades estatuídas na jurisdição humana, mas os quais sobremodo pesam nos incorruptíveis estatutos da justiça de alentúmulo. Outro sim... Quantos crimes deixam de receber corretivos na terra, não obstante haver para eles penalidades na mesma jurisdição terrena? Ou pensais, poderia o homem viver a revelia da justiça, ao sabor das próprias inconveniências? Porventura, julgais que a morte transforme em bem-aventurados a quantos se excederam na prática de desatinos no mundo material? Enganai-vos o homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente as leis divinas com atos desarmoniosos em desfavor de si mesmo, do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como réu que é, no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Daí o que vedes aqui ou em outras regiões, em que plorifere o elemento espiritual inferior, e também no próprio cenário terreno, porquanto a terra oferece à jurisdição divina campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias aos seus réus. Acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de apagar das consciências culpadas os fogos dos remorsos alucinadores. E, como nas estâncias sombrias do invisível só ingressam espíritos criminosos a se julgarem ainda homens, voluntariosos e prepotentes, querendo continuar a agir em prejuízo do próximo e de si mesmo, a necessidade de rigores se impõe, como nas sociedades terrenas sucede com aqueles que infringem as leis humanas pois é bom saibas que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. Deslizava o veículo, já se aproximando da meta para a qual nos dirigíamos. Caiu o silêncio em torno de nós, conservando-nos todos pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão simples, tão real se apresentava aquele mundo astral,